Bom, boa noite a todos e a todas, vou ajeitar meu fone aqui para melhorar o áudio, que deve estar cortando. Meu celular está com esse problema, mas a gente está começando aqui a roda de conversa do CCV. Mais uma vez, toda terça-feira, a partir das 19 horas, acontece a roda de conversa do CCV. Então, hoje nós estamos com uma dificuldade técnica, a Paulinha não pôde estar comigo aqui hoje, por forças maiores... E, então, estou tocando sozinho, ao mesmo tempo que apresento, comandando também a, a, a produção aqui, ao mesmo tempo. E isso cria uma limitação, por isso que hoje a gente não tem um, um convidado ou uma convidada. Né? De qualquer forma, estamos aqui religiosamente, toda terça-feira, às 19 horas, a gente está aqui. Então, estamos aqui, vamos comentar um pouco as notícias da semana, bater um papo um pouco com vocês... Pessoal que está chegando, a Marta Oliveira Jungmann, está aqui toda terça-feira. Obrigado pela audiência. Boa noite, Marta. Vocês podem me dar um feedback aí para me dizer se o som está legal, tá bom? Porque estou ajustando aqui um, um foninho para ver se melhora, porque estava cortando. É, bom, me deem um feedback sobre o som e vídeo, se está legal, tá bom? Hoje... Dia 10 de agosto, é, a gente vai tratar um pouco sobre o momento que a gente está vivendo no país, comentar um pouco notícias do país, vamos comentar também notícias aqui da cidade de Campinas e da região de Campinas, muita coisa acontecendo, nesse momento que é um momento decisivo e, e que a gente começa a viver aí uma segunda fase, um segundo momento no, no país da CPI, já estão chamando de segunda temporada, né? E com o fim das Olimpíadas, eu acredito que o entretenimento da maioria dos brasileiros volta a ser a CPI. Que momento é esse né, que a gente está vivendo no Brasil, cujo entretenimento é a CPI? A Marta está dizendo aqui que o som está ótimo, o vídeo também, legal. Muito obrigado, Marta, pelo feedback. Então é isso, essa roda ela fica disponível depois nos nossos canais. A gente transmite na fanpage do CCEV, pelo Facebook, ela é transmitida também simultaneamente no Socializando Saberes, nossos parceiros do Socializando Saberes, lá no site do Socializando Saberes, depois ela vai também para o YouTube, para o nosso canal, não é, não é transmissão simultânea, mas depois fica disponível no nosso canal do YouTube, mais tarde a Paulinha sobe lá para vocês acessarem e compartilharem. Então, vocês estão acompanhando aqui, ajudem a compartilhar essa live para que ela chegue no maior número de pessoas possível. Lembrando que a audiência da Roda mudou muito. Né? A gente, nos últimos, é, nas últimas edições da Roda, em especial agora, né, né, durante o ano de, de 2021, a gente sente que muita gente tá, não está assistindo ao vivo, as pessoas assistem durante a semana. Quando a gente contabiliza o número de, de views, né, de visualizações, a gente vê que um número muito grande de, de pessoas acompanha a roda, mas nem todo mundo acompanha ao vivo. Então, esse vídeo fica disponível no YouTube, na fanpage do Facebook. Ajude a compartilhar para que chegue o maior número de pessoas possível, ok? E fique à vontade para acompanhar depois também, durante a semana, para quem preferir dessa forma, tá? É, bom, os recados são os de sempre. O CCV continua funcionando. A gente tem uma reunião marcada para essa quinta-feira, onde já vamos conversar sobre a grade de cursos do segundo semestre. Então, no site do CCV, ccv.org.br, lá você acessa a nossa grade de curso, nossa programação, e não está pronta ainda, mas em breve a gente vai divulgar lá os cursos do segundo semestre, ok? Então, quem tiver interesse, vai ter. É, vão acontecer alguns cursos bem interessantes e a gente espera que lá no finalzinho desse segundo semestre, que a gente possa retomar cursos presenciais, ao menos parcialmente presenciais, né? A gente pensa em, talvez, é, montar um sistema híbrido aí, com aulas presenciais, onde as pessoas possam acompanhar na sede do CCEV e, ao mesmo tempo, transmissão online, porque isso permite, inclusive, pessoas de fora de Campinas participarem dos cursos do CCV, ok? Ok. Então é isso, estamos por aqui, mais uma terça-feira, mais uma semana de agosto e vamos que vamos, tá? É, eu vou começar falando um pouco sobre a Covid-19, nessa semana em que chega a notícia que o número de casos começa a crescer na China, quando falo começa a crescer, é, na verdade o monitoramento deles lá é um monitoramento é, muito mais preciso e, e muito mais atento do que o nosso. Né? então, com 140 é, casos, eles já estão em situação de, de alarme e já começam a tomar medidas, coisa que a gente não está vendo por aqui, aqui nós normalizamos o, o absurdo, o colapso, o número de mortes, né? então, é assustador isso, mas o fato é que, aparentemente, a China começa a sentir aí um, um, um aumento de casos, já começa a tomar providências quanto a isso, né, a gente fica monitorando, porque sabe-se lá até quando a gente vai ter que lidar com essa situação, não só no, no, no país, no Brasil, mas no mundo todo, né, estaremos atentos aí, a gente tá falando sobre isso, sempre que dá tempo, a gente fala sobre isso aqui na roda, tá, é, aqui no Brasil, já ultrapassamos a casa de 563 mil mortes, um número absurdo. Para quem tirava onda com o Atlas no ano passado, dizendo que os números que ele passou eram exagerados, né? Hoje nós estamos vendo aí que, na verdade, os números que ele passou eram extremamente realistas, né estavam dentro da, da realidade e os números só não são piores porque a gente tomou medidas, né? Em, alguns, em algumas situações, foram medidas espontâneas, né? É, a gente sabe que os governos não agiram da maneira como deveriam, e mas muita gente teve consciência sanitária e se organizou para ficar em casa. Quem podia, nem todo mundo pode, e a gente sabe disso, por isso que a gente luta por auxílio, né? Para que seja um direito e não um privilégio o isolamento social, mas diante das circunstâncias, das possibilidades é, uma parcela significativa da população tomou iniciativas importantes, né? apesar do descaso da parte de muitos governos. É, bom, aqui em Campinas, nós temos uma situação onde hoje, a partir das 18 horas, começou o agendamento para é, acima de 18 anos, de 18 anos para cima. Né? Então, nós vamos, é, dentro dos próximos dias, concluir aqui, é, pelo menos para aqueles que desejaram se vacinar, que agendaram e procuraram é, va pela vacina, nós vamos concluir aqui a vacinação em relação à população adulta. A previsão é que até o dia 16, esse é o cronograma do governo do estado, até o dia 16 a gente consiga fechar esse ciclo. Se isso acontecer, na sequência, é, começam a vacinar acima de 12 anos, mas parece que tem um recorte aí, né, para comorbidades, e, enfim, é, a gente vai informar sobre isso no futuro, a gente volta a tratar desse assunto, aliás, já está na hora de trazer de novo alguém aqui do Conselho de Saúde para voltar a tratar desse tema, né? O Roberto Marden, a Nayara Lúcia, que estiveram com a gente várias vezes, nos atenderam aqui várias vezes durante o ano, a gente com certeza vai voltar a convidá-los no futuro, tá? Então é isso, aqui em Campinas, os dados que foram divulgados no boletim epidemiológico de hoje, atualíssimos, que eu vou passar aqui: é 1 milhão 28.293 vacinas aplicadas na cidade de Campinas, tá? 739.047 pessoas foram vacinadas com a primeira dose, 264.008 pessoas vacinadas com a segunda dose e 25.238 pessoas vacinadas com dose única. Somando aí dose única e segunda dose, são as pessoas que estão totalmente imunizadas, entre aspas, né? Nós vamos chegar num número aí de 289.246 pessoas, são pessoas que estão totalmente imunizadas, né? Pelo menos em tese. Então, pelo menos passaram por aquilo que foi programado pra, pra, do ponto de vista da vacinação. Então, com 289.246 pessoas, a gente tem aí em torno de 25% da população campineira é, imunizada hoje com mais segurança. Né? Lógico que é difícil precisar, não teve censo esse ano, a gente trabalha com a projeção, então os números não são exatos, mas é algo em torno de 25% da população. Tá? É, hoje, é, com as oito mortes que foram registradas nas últimas 24 horas, uma delas de uma pessoa com 41 anos. É, a gente monitora também a idade das pessoas que estão falecendo. Nas últimas semanas vinha sendo muito comum gente jovem, muito jovem morrendo, gente na casa aí entre 20 a 30 anos e essas, é, nessa, nessa, nessas últimas 24 horas não não foi o caso. né? A pessoa mais nova e 41 anos que é nova também, né? comparado com o quadro do ano passado, mas ah, não é tão nova quanto a gente vinha observando aqui de, um, de uma maneira assustadora, né? O fato é que são, no total hoje, em Campinas, 4.152 mortes. É um número muito maior do que o de Cuba, que tem quase 10 vezes a população de Campinas, tá? Se, se alguém quiser comparar um país que tem a saúde e o ser humano no centro das preocupações com uma cidade, que dentro de um regime capitalista, cuja maior preocupação é o lucro. Né? Basta ver as pressões aí do comércio, principalmente das escolas privadas na cidade de Campinas, para retornar com as aulas, para reabrir o comércio e tudo mais. Né? Então, nós estamos reabrindo hoje sem ter uma situação... Não tem, não tem um, um, um índice de, de controle da pandemia na cidade. A gente tem um sistema que estava é, funcionando colapsado e que, de repente, baixou um pouquinho, mas ainda está lotado. Né? O fato de ter deixado de ter pessoas no corredor, como vinha tendo, isso não significa que tá, não está suave, né? não está mamão. E, mas a gente naturalizou essa situação. Né? É, a taxa de ocupação em UTI é de 76%, tanto na rede privada quanto no SUS municipal e estadual. Isso é curioso, porque o que a gente observou nos últimos meses foi... É, taxa, o, o SUS totalmente ocupado e a rede privada com vagas disponíveis, né, a situação hoje é que o SUS também tem vagas disponíveis, depois de funcionar durante meses com mais de 100% de ocupação, com filas, a fila aqui em Campinas chegou a mais de 200 pessoas, muita gente morreu na fila sem leito de UTI, eu tive um parente nessa, nessa condição, né, e, e é uma situação bastante difícil, né, porque uma coisa é o número, né, que já choca é, quem tem um pingo de, de humanidade para se chocar, mas quando acontece na sua família ou com um amigo é, é assustador, e a gente sabe que esse quadro poderia ter sido evitado, né, se o nosso atual mandatário, por exemplo, tivesse respondido mais de 80 e-mails que, que ele recebeu só da Pfizer, né, só para citar um exemplo do que poderia ter sido feito e não foi feito, né. Então, é isso. Não há notícia sobre variante delta em Campinas. Eu procurei, não, não encontrei. Nós temos notícia no Rio de Janeiro e, inclusive, já cogitam ser a variante predominante no Rio de Janeiro. É possível que já esteja espalhada no Brasil toda. Né? Eu imagino que a próxima live do Átila vai tocar nesse assunto. Então, a gente está aguardando para ver. Mas é, o monitoramento que se faz aqui na cidade não, não, não, não mapeia. E aí, a gente fica meio que no escuro. Né? É, de qualquer forma, é, a gente tem uma situação: um, um exemplo para passar para vocês sobre como a gente monitora muito mal, a gente não mapeia o que está acontecendo na cidade, é que o índice de casos graves entre aqueles que testaram positivo para a Covid na cidade de Campinas é de 11,6%. Esse, esse percentual é fora da realidade se comparado com outras é, localidades, com outros países, por exemplo, que fizeram um mapeamento decente, que testaram em massa, né, e então a gente sabe que esse percentual, ele é fruto da falta de teste, né, a gente está realmente, é, como é que você pode ser um bom gestor da, da, da pandemia, se você não faz teste, você não enxerga, não joga luz sobre o que está acontecendo é, no, no, no país, no caso aqui de Campinas, na cidade, né, como é que você vai gerir uma pandemia sem esse tipo de informação. É uma coisa surreal o que acontece aqui em Campinas e o que acontece no, no, no conjunto do país, né? É, hoje eu vi que é, nos dados do, do boletim epidemiológico tem recorte de, de raça e cor também, é, mas eu não vou tratar desse assunto aqui, achei os números muito fora da realidade, eu preciso pesquisar primeiro é, como são feitos, é, como esses dados são coletados, né? Se é pelo registro se é pelos dados do, do SUS, é, porque, de qualquer forma, é, se, se é um funcionário que faz essa, essa anotação, vamos dizer assim, é, não é autoidentificação identificação como acontece no, na, no, no, na entrevista do, do Censo, né, do IBGE. E aí fica difícil comparar né, com dados de autoidentificação identificação com dados de uma identificação feita por um funcionário. Imagino, em especial no caso de óbitos, né, imagino que deve ser dessa forma que funciona. E, mas eu não tenho certeza, então eu não vou tratar disso aqui, mas eu vi que está disponível e vou pesquisar a respeito para a gente voltar a bater esse papo por aqui. Tá? É, hoje, dia daquela pataquada do desfile do exército, uma tentativa de jogar pressão Sobre o Legislativo brasileiro, hoje deve estar sendo votado, se já não foi, eu não sei porque estou aqui com vocês, mas sei que paralelamente isso está em discussão, deve ser votado o, é, a PEC do voto impresso. Né? Então, justamente nesse dia, é, a pedido do presidente da República, do Bolsonaro, acontece um desfile, de, de, um desfile militar, é, de, de blindados na, lá em Brasília e, enfim, um tiro no pé a gente avalia porque repercutiu muito mal nas redes sociais, virou piada e muito esvaziado pouco público, pouquíssimo só meia dúzia de fanáticos acompanhando e mesmo do ponto de vista do parlamento é, ninguém do congresso esteve presente e nem da base bolsonarista, né? o que é uma coisa meio constrangedora, né? É, os presidentes do, do, do, da Câmara e, e do Senado então nem pensar, né? Então com esse quadro nós podemos dizer que foi um fiasco, né? Nas redes sociais repercutiu muito mal, pouquíssimo público, ausência de parlamentares e o, a imagem que fica dos tanques soltando aquela fumaça preta, né? E As brincadeiras foram feitas em relação Aquela situação. É, lógico que a gente brinca, a gente tira sarro, mas até para que não atinja o propósito, né? o propósito era intimidar o Congresso e eu acho que isso foi por água abaixo. Aparentemente, o quadro que a gente vai ter é um quadro é, de derrota. Né? A, a, o voto impresso não vai passar, a PEC não, não vai ser aprovada. Né? É, mas a gente não deve... Normalizar o que aconteceu hoje, porque tem uma gravidade, né? É, não é qualquer coisa é, o Exército se prestar esse papel né, a fazer esse, essa encenação pra, é, por conta de uma bravata do presidente da República, como é de praxe, é do, do modus operandi dele, né? E o Exército se prestou a isso. É, é realmente lamentável e é grave, né? E mostra a situação que a gente vive no Brasil, que é uma situação de. de Onde é, as coisas estão fora do, totalmente fora do lugar, né? A gente precisa é, estabilizar o, o, o país e fortalecer a nossa democracia, que está em risco, né? A gente não pode achar que esse tipo de iniciativa é, não tenha relevância, né? Pelo contrário, isso não deveria acontecer e não deveria ser tolerado jamais num país democrático, tá? É, vou ler um trechinho da nota aqui que os partidos de esquerda soltaram. PSB, PCdoB, PDT, PT, Rede, PSOL, PSTU, Solidariedade e Unidade Popular. De esquerda, daquele jeito, né? Porque tem gente aqui que votou a favor da privatização do Correio. Nós, nós sabemos, né? Principalmente a Tabata. Mas a gente fala da Tabata porque é a, o caso mais emblemático de ilusão aí, de uma parcela carente da esquerda que acreditou nela. Mas, enfim, a nota diz o seguinte, que em meio às sucessivas declarações golpistas do Bolsonaro e da votação do projeto do voto impresso nesta mesma terça-feira, com previsão de derrota, o que deve se confirmar, né? o desfile é uma clara tentativa de constrangimento do Congresso Nacional, é inaceitável ainda que as forças armadas permitam que sua imagem seja exposta dessa maneira, usada para sugerir o uso da força em apoio à proposta antidemocrática de caráter golpista defendida pelo presidente da república. Tá? É, vale citar também que o Fabiano Leitão Duarte, o Fabiano que é mais conhecido como trompetista, nosso querido amigo Fabiano, ele... É, foi preso, foi levado para a delegacia da Asa Norte, mas foi liberado em seguida, é, não, não ficou muito tempo lá. A informação que eu tenho é que ele não foi maltratado dentro da delegacia, mas nesse processo de levá-lo até lá, ele sofreu e o trompete foi amassado. Né? Então, tem inclusive uma vaquinha já rolando nas redes sociais, daqui a pouco vou botar o link aí para quem quiser contribuir fazendo um Pix. Tem uma vaquinha para comprar um trompete novo para o Fabiano, o Fabiano que é aquele cara que importunava o Jornal Nacional, toda vez que entrava um link ao vivo de, de Brasília, ele entrava tocando o Lula Lá no trompete, né? É, ao que tudo indica, ele foi acusado de impedir o comboio de blindados, que soa de uma, como algo meio maluco, né? E, enfim, e, e vai responder por desobediências, com muita, muita aspa, aí nesse desobediência, né? É, caso, nossa solidariedade ao Fabiano, felizmente ele já, já não se encontra mais preso e a gente está feliz por isso, coisa que não aconteceu com o Galo, que continua preso mesmo depois de um... de, um, é, de ter conseguido um habeas corpus, né? Agora parece que estão tentando uma segunda... É, impetrar um segundo, um segundo pedido de habeas corpus, a gente fica aqui acompanhando, monitora, e a gente dá informação para vocês assim que chegar. Infelizmente, o galo passou o Domingo dos Dias dos Pais longe é, de, de, de sua família, o que é lamentável, nossa solidariedade ao galo de luta, o galo que é, é o grande nosso companheiro que defumou a estátua de um estuprador assassino, e porque aqui no Brasil, é, na, no, nos dois pesos e duas medidas, da justiça brasileira, você pode pôr fogo na Cinemateca, você pode pôr fogo na Amazônia, mas se você defumar a estátua de um assassino estuprador, você vai ser preso por isso, inclusive sem direito, é, sem, sem, sem seus direitos preservados, né? porque o galo deveria estar entre nós, na rua já. Né? É, enfim, segue a luta, a gente continua tocando nesse assunto e falando sobre isso, porque é um companheiro e a gente não vai abandoná-lo, ok? É, dois casos de racismo nos últimos dias que chamaram bastante atenção, um, os dois com muita repercussão em rede social, né? Um deles é, no Rio de Janeiro, onde a Érica Gomes, que é pedagoga, é, abordou a Roberta Massot, mãe de uma criança negra, que ela postou os vídeos... É, na internet, criticando, fazendo críticas ao cabelo e, e taxando o cabelo dessa criança de uma forma invasiva e, e, e racista, não tem outra forma, né? Curioso que na hora de, de, de, de rebater é, a tentativa da Roberta de ensinar a Érica sobre o que ela estava fazendo, ela rebate dizendo que é opinião, Como racismo não é opinião, gente, pelo amor de Deus, né? E... Enfim, e, e diz também que é, se não quer se, ficar, é, ser alvo de, de críticas, não pode. Primeiro, que não é uma crítica, né? É racismo. E segundo, que o fato de ter um, a sua imagem publicada nas redes sociais não dá o direito de ninguém ser racista com você, né? As redes sociais não são terra de ninguém. Elas são um, uma, uma, um ambiente que também é, é, faz parte da esfera da pública, né? Virtual mas é, a, a lei brasileira, ela continua valendo nas redes sociais, nos, nos aplicativos de, de mensagem, né? Então, as pessoas precisam estar mais é, atentas a isso e ter disposição de aprender, né? Para evitar esse tipo de coisa que, em geral, quando chega na, na justiça, acontece uma passada de pano, né? Como aconteceu no caso do açaí, aqui pertinho de Campinas, em, em Limeira, né? Onde... É, um, um, um homem negro foi obrigado a se despir em público, ficou só de cueca, para comprovar que não tinha roubado nada perante os seguranças. Isso tem imagem também é, circulando nas redes sociais, nós não vamos mostrar aqui para não expor, obviamente. né E o que é mais grave, a gente fica feliz por um lado, porque isso gera flagrante, gera conteúdo para entrar na justiça, e já tem ato sendo articulado em Limeira, que nós estamos sabendo, hoje... É, eu sou militante do MNU aqui de Campinas, a gente conversou bastante com militantes do MNU de Rio Claro, de Limeira, e a gente está sabendo que tem coisa sendo articulada, assim que tiver a data definida, a gente veicula por aqui, para quem for de Limeira ou da região e quiser participar, é, mas é isso, né? mais um caso é, que... que, que Vai para delegacia tratado como constrangimento. Não é constrangimento, né? É constrangimento também, mas é um caso de racismo, né? A gente precisa é, ter mais tranquilidade para lidar com com, com com esses casos e reconhecê-los como racismo no, quando eles acontecem, né? É, a semana, uma semana onde o Bolsonaro propõe um MP de reajuste, aumento de 50% no Bolsa Família, uma situação bastante curiosa, porque esse, essa turma que governa hoje é, eles eram extremamente críticos do Bolsa Família, diziam que era assistencialismo, diziam que era uma forma é, de controlar o, o eleitorado, né? só que o Bolsa Família nos governos do PT, eles estavam dentro de um contexto, de um governo que desenvolvia políticas de distribuição de renda né? e que visava que essas pessoas elas fossem incorporadas dentro do, do, do sistema, né, pela economia, e que elas pudessem se alimentar, e, e com isso, tinha um projeto de combate à fome, de tirar o Brasil do mapa da fome, né, e, enfim, aquecer a economia local, pequenos comerciantes, e, enfim, garantir um mínimo de dignidade para as pessoas. Né, e esse governo atual é o governo que leva de novo o Brasil para o mapa da fome, e que é, fecha a torneira e, e, e combate essas políticas de, de distribuição de renda, né? E aí é curioso, porque é, justamente nesse momento em que tem uma CPI desgastando o governo, essa iniciativa, depois de ter recusado um auxílio emergencial de 600 reais, né? Que já era baixo, não chega a um salário mínimo, e aí o governo vem com essa medida de aumentar o valor do, do Bolsa Família. E que tem a ver, a gente sabe, com a preocupação com os estragos da CPI e com a preocupação de tentar se recuperar daqui para o ano que vem, para fazer a disputa eleitoral do ano que vem. Essa é a situação é, que a gente vive, essa proposta, essa MP que o Bolsonaro entregou hoje no Congresso, ela expressa muito bem isso. Né? É, com essa MP, o valor médio tende aí a subir de R$ 190 para R$ 300, reais, tá? que também é um valor muito pequeno, né? Eu lembro que as críticas ao Bolsa Família elas apontavam que é, as mulheres tinham filhos justamente para ter é, direito ao Bolsa Família, como se fosse é, como se o gasto que uma criança gerasse não fosse maior do que esses 190 reais atuais, né? Que estão postos aí, que vai aumentar para 300, mas que também não muda nada. Né? Na verdade, isso era um recurso que visava garantir o um mínimo de dignidade para as pessoas né? e, e que trouxe uma série de benefícios comprovados, benefícios à, à economia, até o Guedes outro dia reconheceu. Né? Então é isso, talvez o Guedes tenha aprendido algo aí, esteja também que, tentando, talvez não, com certeza é isso, né? injetar é, recurso na economia e fazer dinheiro circular para que isso alivie um pouco a situação do governo daqui para o ano que vem. Nós estamos uh, a menos de um ano do começo do processo eleitoral, não das eleições, mas do começo do processo eleitoral do ano que vem. Né? Então, o tempo está passando e eu espero que passe muito rápido, e, porque eu quero que esse governo fique para trás e que a gente olhe para um passado muito triste, e, mas que seja parte do nosso passado, né? porque ninguém aguenta mais isso. É, no domingo aconteceu o encerramento das Olimpíadas, então a gente imagina que a partir de agora a CPI volta a ter atenção, volta a ter os holofotes, e é uma situação é, onde tem um impasse, né? Opa, Marcelo Ferreira está acompanhando aqui também, Adriano News, grande abraço, fala um pouco sobre a carestia. Valeu, Marcelo, grande camarada que trabalha na, na biblioteca. É, a gente está acompanhando aí o, o que está acontecendo no, no Congresso, a gente vê que existe um, um, a oposição que quer realmente derrubar o Bolsonaro, que trabalha e opera para isso dentro do Congresso, e o centro, o centrão, o chamado centrão, que tenta desgastar o governo com outras intenções. Né? Eles ajudam para o desgaste do governo, mas na intenção de fazer barganhas, e, e como acabaram conseguindo, né, assumiram postos importantes do governo nos últimos, nas últimas semanas. De qualquer forma, não é o suficiente para derrubar o Bolsonaro, em especial porque ele consegue garantir um patamar mínimo de, de apoiadores que garante um, um, uma sustentação para ele. Né? É, aí a gente fica com esse impasse, a CPI desgasta, mas não derruba, e ele fica por sua vez, tentando se equilibrar no, no, no governo, mas ele precisa se livrar desse impasse para tentar agora, a partir do momento que avança a, a vacinação. É, é curioso, porque tudo aquilo que o Bolsonaro trabalhou contra nos últimos meses e, e até anos, né, é, justamente são esses fatores que vão é, permitir que talvez ele tenha um respiro daqui para o ano que vem, né porque é o avanço da vacinação, que ele operou contra o tempo todo, né? se ele tivesse garantido a vacinação lá atrás, além de ter poupado vidas, né? ele estaria em condição agora de conduzir o país numa retomada com mais tempo para isso, né? contraditoriamente, né? assim funciona a conjuntura. E... Mas o fato é que o avanço da vacinação talvez lhe permita é, algum respiro, algum fôlego, né? Algo que ele trabalhou contra, é, contraditoriamente. E o aumento do Bolsa Família também, que vem justamente na, na, na contramão daquilo que o Guedes sempre pregou e daquilo que o Bolsonaro faz na economia, que é o que unifica, inclusive, setores da direita, chamada direita gourmet, em torno da plataforma econômica do governo. Eles podem ter divergências em relação a muita coisa, mas... Na pauta econômica, eles têm bastante acordo. Né? É, então é isso. Acho que agora começa a segunda, a chamada segunda temporada da CPI, e a gente vai, vai observar o que vai acontecer no nosso país. A pergunta que o Marcelo coloca aqui, eu acho que é a questão central que a gente precisa trabalhar a partir de agora: a questão da carestia. Né? A gente. Quem tem participado dos atos aqui na cidade de Campinas e em outros lugares do Brasil, é, é visível que os atos não, não, não mantiveram aquela curva de crescimento como vinha acontecendo, né? Eu cheguei a cogitar, num determinado momento, que é, o avanço da vacinação, as pessoas automaticamente se sentiriam mais seguras e que os atos pudessem aumentar de tamanho, né? Não é o que a gente verificou. Continuam sendo atos de massa, com muita gente na rua, mas é, a impressão que dá é que a gente focou demais na questão da pandemia, né? E a partir do momento que a vacinação vai garantindo para as pessoas minimamente uma condição de começar a retomar a vida, é, uma condição um pouco melhor, né? Isso tem efeito sobre os atos também, né? Então, eu acho que esse debate que o Marcelo faz é o um debate central para quem quer continuar mobilizado e nós temos que continuar na rua, para fazer enfrentamento com o governo, e a questão central é esse enfoque na carestia, na questão da economia, em tudo aquilo que o governo deveria ter, ter feito e, e não fez, e que a gente tem que cobrar do governo. Né? Então, mais do que nunca, vacina no, no braço continua valendo, mas mais do que nunca, comida no prato é importante para que a gente continue mobilizando a classe trabalhadora aqui no nosso país. Marcelo está dizendo aqui que a gasolina, o gás, essas coisas refletem no dia a dia do povo. É, Uber, dona de casa, e o que isso reflete no voto. Com certeza, Marcelo. Mas esse é um debate que a gente tem que fazer, né? Porque não é uma associação imediata. A gente precisa pautar com a população o aumento da gasolina, do gás, da energia elétrica, que a gente sabe que aumentou também, né? Enfim, nós temos que tratar disso com a população e continuar mobilizado, continuar ocupando as ruas e pautando esse debate é, com a população brasileira é um caminho, né, eu, eu acho muito pertinentes aí as observações que o Marcelo tá fazendo. Boa noite, Adriana Neves, tá sempre por aqui, bem-vinda de volta, a gente agradece pela audiência, tá bom? É, e é isso, é, é nesse cenário que a CPI, retoma, a gente não sabe até quando dura, mas a gente espera que continue, no mínimo, produzindo desgaste, né, e, e vamos ver como é que vai ser agora esse segundo semestre, o começo do, do ano que vem, o processo eleitoral acontece, começa no meio do ano que vem, mas a gente precisa estar mobilizado até lá, não dá para ficar sentado na cadeira em casa esperando começar o processo eleitoral do ano que vem achando que o Lula vai resolver todos os nossos problemas porque na vida real não é assim que as coisas acontecem a gente precisa estar mobilizado fazendo debate com a população brasileira porque no ano passado o bolsonaro teve uma queda de popularidade e ele recupera essa queda de, de popularidade a partir do momento do momento em que é aprovado na Câmara o auxílio emergencial que foi aprovado pela esquerda, pela oposição, né? foi uma pauta nossa, mas que o presidente capitalizou. Então, a gente precisa estar atento em relação a isso. Daqui para o ano que vem tem muita coisa para acontecer, se a gente não estiver mobilizado nas ruas, é, a gente tem muito menos chance de ter sucesso no, no ano que vem para tentar retomar os rumos, recolocar o Brasil nos trilhos. É, uma questão que eu quero, acho que é importante mencionar, muita gente nos procura para saber informação sobre isso, é, tem um apontamento da, dessa frente que conduz o Fórum Bolsonaro aqui na cidade de Campinas, é, seguindo a orientação nacional, que dia 18 acontecem atos no, no nosso país. É, por que dia 18? Porque esses atos do dia 18, eles têm um recorte específico para tratar da reforma administrativa, que se vier a acontecer, vai destruir o serviço público no, no Brasil, e a gente precisa pautar esse debate com a população brasileira, esse debate não foi feito da maneira como deveria ter sido feito, né? É, essa reforma administrativa, ela é um, um perigo, e com certeza é um dos temas que a gente vai tratar nas próximas rodas, tá? É, a gente... Então, vai convocar o ato do dia 18, que vai acontecer durante a semana, se não me falha a memória, na quarta-feira da semana que vem. Então, a próxima roda talvez seja convocando os atos para pautar esse debate. né? E, mas a gente precisa ter é, em mente que são atos pontuais contra a reforma administrativa no dia 18 e que logo em seguida, no dia 7 de setembro, acontece o grito dos excluídos. Os gritos, né? Ao, ao, espalhados aí pelo Brasil todo e um momento importante também para a gente pautar um debate e tentando enfocar nessa questão em que o Marcelo coloca né questão da carestia da, da pobreza do aumento o custo de vida cada vez mais aumentando e de outro lado a gente sofrendo com arrocho salarial né nós é, aquela política de valorização do, do, do salário mínimo que tinha que vinha sendo implementada foi para a lata do lixo e o que a gente tem hoje é um outro cenário muito ruim né? e, e muito difícil recuperar a economia brasileira nesse, dentro desse cenário que está posto de ultra neoliberalismo. Tá? Última questão que eu quero falar aqui hoje é sobre o incêndio na Fazenda Roseira. A gente, no domingo à noite, fomos surpreendidos com imagens que circularam nas redes sociais com aquela mata do entorno do, do, do casarão da Fazenda Roseira pegando fogo, Um com certeza incêndio criminoso, porque tem acontecido e tem sido recorrente, né? A gente sabe dos impasses que tem ali, com a especulação imobiliária, que tinha outros interesses para aquele local, e mais também por intolerância religiosa, que a gente sabe que também é um fator, né? e a nossa solidariedade, porque é, o prédio da Fazenda Roseira é um patrimônio material do povo da cidade de Campinas, não do movimento negro, mas do povo da cidade de Campinas, assim como o jongo é um patrimônio imaterial do povo da cidade de Campinas merece ser preservado e a gente precisa estar atento com o que está acontecendo lá na Fazenda Roseira, tá? Aconteceu na noite de domingo, é, a gente, é, é importante que tenha investigação e por se tratar de patrimônio público, o poder público tem que tomar iniciativas nesse sentido, a Secretaria de Cultura da Prefeitura tem que tomar iniciativas nesse sentido, tem demandas por segurança das pessoas que administram e que fazem, cuidam da gestão do espaço, do equipamento, e, portanto, a gente precisa fazer esse debate. Né? Essa questão da segurança é um problema é, muito grande na, na cidade, porque diminuiu o número de seguranças nos equipamentos públicos, e existe uma distorção aqui do papel da guarda municipal, que deveria estar sendo deslocada para esse tipo de, de, de cuidado né, com o patrimônio público, a gente gasta o custo da segurança privada, acaba sendo maior, né, e sendo que o, o funcionário ganha muito menos, não tem os mesmos direitos, nem o mesmo salário que um, um, um trabalhador do serviço público da guarda municipal, contratado como servidor público, e, enfim. mas a gente tem esse impasse também, porque a guarda municipal que foi criada para proteger próprios públicos, acaba é, sendo desviada para outras finalidades. Né? Uma pena, porque esse tipo de caso que a gente viu na, na Fazenda é o tipo de caso que a Guarda Municipal poderia ter contribuído. Né? É, enfim, estamos atentos, tem uma reunião do Conselho de Cultura prevista para terça-feira da semana que vem, vai pautar os equipamentos. Na semana passada, na terça-feira, a gente esteve aqui com a Ale Freire. Que conversou bastante com a gente sobre é, o casarão lá de Barão Geraldo e o Centro Cultural Casarão, que também sofre com a especulação imobiliária. Tem uma tentativa de fechamento, cercamento, e que vai cercear o acesso a, a um bem público. E, que, e tem uma briga lá. Tentaram fechar ilegalmente, inclusive foram impedidos por pessoas do Conselho de Cultura e do coletivo do Casarão, que o Alefreiri faz parte, militantes da cultura que foram até o local e compraram a briga, impediram que fosse cercado ilegalmente, mas essa pauta continua tramitando na, na prefeitura e a gente continua fazendo esse debate né, sobre os equipamentos da cultura. Isso é pauta da reunião do Conselho de Cultura da terça-feira e a gente vai monitorar e vai acompanhar e daremos informes a respeito por aqui. Nos dois casos são casos é, de conflito e, e, e contradições entre aquilo que é o interesse público, que é a política pública de cultura na cidade de Campinas, e interesses privados, no caso da especulação imobiliária na cidade de Campinas. Não é diferente na Estação Cultura, não é diferente no prédio da Lidia Wood, que corre o risco de ir a leilão e, e que corre o risco de ser, ter a sua finalidade desviada, uma vez que ali sempre funcionou o museu da cidade. Né? Então, a gente espera que... É, ele, a, o, o prédio da Lidia Wood seja reformado, restaurado e, e que ele seja devolvido para a sua finalidade. Vamos sempre acompanhar e monitorar isso por aqui, tá? É, e, e a gente tem também aí o Museu da Paz, né? Uma, uma construção de um museu sem museólogos, né? Uma coisa, uma distorção absurda e uma situação onde é, toda a discussão não, não passa pela Secretaria de Cultura, é assustador, né? Enfim, são questões aí que a gente sempre pauta por aqui e que a gente vai continuar pautando e, na, na medida que houver necessidade, a gente continua convidando pessoas para estarem aqui com a gente. Então, é, nosso repúdio a essa ação criminosa na, na mata, no entorno da Fazenda Roseira. Felizmente, o dano não atingiu o prédio, é, mas a gente sabe que tem um prejuízo aí ao ambiente e a gente, é um debate que precisa ser feito na cidade, ok? Então é isso, agradeço todo mundo, pessoal que comentou, Marcelo, Adriana, Marta, todo mundo que está acompanhando, é, a gente agradece a audiência de vocês, essa roda fica disponível na fanpage do CCV, compartilhe, porque é, a gente notou que recentemente as pessoas estão... Tem muita gente acessando e assistindo as nossas transmissões, mas não mais ao vivo, né? As pessoas assistem durante a semana de acordo com o seu tempo, a sua disponibilidade, o que para a gente também não tem nenhum problema, né? Elas ficam disponíveis na, na, disponíveis na fanpage do CCV, elas são transmitidas simultaneamente no Socializando Saberes e elas vão também para o, o canal do YouTube do Centro Cultural Esperança Vermelha. Se você entrar no YouTube para acompanhar nossas transmissões por lá, aproveite e procure também pelo TV Matracas, que é um canal parceirão nosso, conduzido lá pelo Fausto e outros, e outras, amigos e amigas, e que são parceiros nossos, e a gente sempre divulga as lives que eles produzem por aqui. Ok? É isso, espero que na semana que vem a Paulinha esteja de volta comigo aqui, porque é bem difícil cuidar de tudo, ao mesmo tempo, a subir e chupar cano, mas gente, acho que a gente deu conta do, do recado aqui. É, e quem sabe na semana que vem a gente consiga pautar uma questão importante, que é a reforma administrativa, e que vai ser pautada nos atos do dia 18, ok? É, Adriana, obrigado pela sua, pelo carinho seu e, e, e de todo mundo que está acompanhando. Semana que vem mais informações sobre os atos, sobre, não só sobre o ato do dia 18, mas sobre o grito dos excluídos, vamos pautar também a reforma administrativa, e é isso, a gente sempre aqui comentando assuntos de, de, de relevância, da, da, da conjuntura, sempre tentando acompanhar o que está acontecendo no nosso país, e, mas também na cidade de Campinas, que é uh, o local aqui, a sede do Centro Cultural Esperança Vermelha. É isso que temos para hoje, agradeço imensamente aqueles e aquelas que nos acompanharam, muito obrigado, e na terça-feira da semana que vem, a partir das 19 horas, a gente está aqui novamente com mais uma roda de conversa, na terça-feira que vem, espero não estar sozinho e acompanhado aqui da Paulinha, e de mais um convidado ou uma convidada, talvez uma convidada, tá? mas não vou dar spoiler, para a gente bater esse papo, sobre os atos do dia 18 e sobre a reforma administrativa, ok? Abração para todo mundo, beijão, e a gente se vê na semana que vem, terça-feira, 19 horas, aqui mesmo na fanpage do CCV. Valeu, valeu, Adriana.